Hoje a gente vai fazer a review de um arguilho, de um stem aqui pra vocês E como de costume, como foi no vídeo da Luca, a gente não vai falar só desse modelo em si Vai falar da marca como um todo E hoje a gente vai falar da Rigel Ruka Eita E hoje a gente vai falar da Rigel Rigo Ruka <risos> Hoje a gente vai falar da Rigel Ruka Bernardo, fale um pouco da Rigel Ruka pra gente a Regal é uma marca americana criada aí por volta de 2009 pelo antigo dono Jonathan Wolfson. Muito bonito, né? Mas hoje ela foi comprada né, por um cara chamado George, como é que é o nome dele? George, George Johnson, hoje o George, George Johnson. Johnson, o CEO. Ele já veio aqui no Brasil, tava na última exporruca fazendo uma palhaçada lá, o cara mano, é monstro, monstro. sinistro. A e gente Inclusive a gente estava presente, viu o um cara de perto, ele com um, um Regal que ia sortear pra galera, foi muito massa, ele é muito entusiasta. É, o cara é doidão. E por que foi criada a, a Regal, né? Segundo a história, tava lá o fundador lá, que Jonathan Wolfson, é esse cara é mesmo, com, sei lá, lá, tradicional, naquela pegada lá, né? Vocês já sabem, todo soldado feito à mão, naquelas histórias lá, e... Quebrou né? a solda, né? que é quando você pega dois metais, né? os barrilhos antigos, eles combinam geralmente só metal E aí eles pegavam os metais e soldavam, a solda se soltou, né? é algo feito à mão, é algo mais artesanal E realmente acontece esse tipo de coisa quando a gente... é. Aí o que, que aconteceu? Ele quebrou a solda e aí ao invés dele ficar igual a gente ficaria puto, tipo, caralho deu cara Deu merda, não acredito nisso, ele virou e falou, não, tive uma ideia eu vou criar um arguilé único, tipo resistente, que não tem esse problema de solda. Então, desde a sua fundação, o Miguel tem o objetivo de ser um argile refinado, um argile com um ótimo padrão de acabamento, uma ótima escolha de materiais, e é isso que ele entrega hoje pra gente. Vamos mostrar aqui embaixo agora o take que eu gravei, mostrando um pouquinho mais é, dele de perto, para vocês sentirem um pouco. Estamos aqui embaixo para mostrar para vocês esse meninão maravilhoso aqui, esse é Regal. E como é que funciona, o que é fabricado isso daqui, como é que é o material dessa peça maravilhosa. Temos aqui madeira, velho. As madeiras da Regal são incríveis, são madeiras realmente, mano, muito bem trabalhadas. Você consegue ver todos é, os vincos da madeira, né? O desenho da própria madeira é feito no torno, né? Aquela parada que você bota a peça e. Que você vê em vídeo do Facebook e você é, sempre quis fazer? É isso. Esse modelo aqui é, já tem um tempinho, então o verniz está saindo um pouquinho. Vamos falar mais sobre esse verniz um pouco lá em cima, quando a gente falar é, das especificações dele, se vale a pena ou não, defeitos, qualidades. Aqui é alumínio aeroespacial, certo? Então não é um alumínio é, normal, ele tem um um trato diferente, você consegue ver na textura, né, toda a coloração dele né, você pega aqui, você sente que é diferente dos arguilhas que a gente tem é, no mercado brasileiro por exemplo, temos aqui a logo da Rigo marcado aqui a laser, e aqui o Regal Ruka também laser aqui é uma peça inteiriça, tá bom? vale citar isso, não solta nada aqui, solta só o respiro vamos falar um pouquinho melhor dele é, aqui temos o bocal para rocha, encaixe um de prato. Vemos que ele tem essa curva aqui, que é bem anatômica. O rocha não fica pulando do, é, daqui, né? Da borracha, ele veda bem. É incrível essa parte. O respiro. Ele lembra uma coroazinha, que é a marca estrada da Regal, né? Essa parte de realeza e tal. A gente vai falar mais pra cima é, os modelos e tudo mais. Só que ele tem essa parada de realiza o respiro ele sai aqui certo, tá todo cagado porque eu não lavo as porra direito ele tem um rasgo na lateral e é por aqui que sai a fumaça certo, o rasgo tem uns furinhos e aqui em cima a coroa só para ficar bonitinho bolinha o que é que temos aqui? é uma bolinha de nylon né não é uma bolinha de metal o que faz com que o respiro fique mais leve certinho aqui aqui na Downstain vamos ver aqui, aqui. rosqueou, pá, tudo bonitinho bom, não sei se vai dar pra ver aí direito mas ele não é, fica, não estreita, né, ele é uma peça da ponta até o final o mesmo diâmetro aqui colocando meu dedo, eu sou gordo, tá aqui entra bem, então é um bom diâmetro, uma boa passagem de ar, ele é um argile dutado, o que que é isso? A dotado é uma guia que tem furo perpendicular para a mangueira, no caso essa aqui, e o respiro. Isso faz com que o respiro né, seja muito mais eficiente, porque você sopra o ar aqui pela mangueira, ela vai perpendicular aqui na água, bateu, já voltou direto para o respiro, a água não fica caminhando aqui é, no vaso. ação dessa maneira aqui. Então, aqui o espaço pra você botar a borracha de vedação. Aqui, uma paradinha aqui que tem... Mano, tem mano, uma pegada aqui. Hum. A pegada aqui é incrível. E aqui, né? Uma paradinha aqui. Pá. Material. Como é que funciona aqui? Mano, é um material de extrema qualidade. Você não vê rebarbas. Toda a construção aqui, o acabamento desse é... arguile é incrível. Você vê que, mano... Te passa confiança na hora que você tá pegando, não é uma parada é, frágil, não, mas também não é uma parada pra você tacar na sua irmã Tipo assim, é um negócio bom é, e aí a gente vai ver mais pra cima se é funcional Então, o que Bernardo vai falar sobre o acabamento desse mini-não aqui? Então, esse é um Regal Prince, como vocês viram Prince né? Ice Ai, como vocês viram aí na, na... os detalhes que ele mostrou e tudo mais e é muito interessante, porque o acabamento aqui do metal com o logo da Riggle, que é essa coroazinha, o R o H, atrás do Riggle mas também a questão da madeira. A madeira bem detalhada, com uns desenhos bem bonitos, tudo certinho. O aqui, o que eu acho mais legal desse sistema, é que o acabamento dela para o roche e para o prato é feito justamente para encaixar o prato e ficar de tipo fixo, bem fixo é, é tudo pensado, tipo, é tudo bem perfeito então aqui, você tem essa pegada aqui, você consegue colocar no vaso com muita facilidade porque você, mano, consegue pegar você não tem que ficar metendo a mão na, na, na madeira é, o prato, como o B falou, ele é bem fixo esse é o prato da própria Regal que na maioria dos Regals que você compra já vem com esse prato aqui depende do seu lojista mas a maioria já vem com esse prato o encaixe do Roche, como eu falei pra aqui embaixo Ele, cara, é perfeito pro Roche não ficar pulando Porque, né, ninguém gosta do Roche pulando, Roche vivo Mano, quanto Roche tá quebrei, é Que porra E ninguém gosta desse caralho A galera gosta de Roche fixo, certinho? Então todo o acabamento dele é perfeito Bernardo, o fluxo para você Tem que fumar primeiro ah. que pra dizer o fluxo um fluxo muito bom, é, já é diferente de alguns narguilês na que, tipo, tem um fluxo muito restrito Ele entrega um fluxo incrível, como o brasileiro gosta, que o brasileiro gosta da, daquele fumaceiro, de vinho um fluxo, velho, muito liso, muito liso mesmo. Então, ele entrega isso. Sobre o respiro, falando agora do respiro. Duas contínuas a gente já limpa a base Tranquilo até uma, dependendo da força Não deixa a desejar, é um respiro muito bom Você olhando assim a primeira vez Você fala, oh, mano, caralho, da onde vai sair essa porra Dessa fumaça, porque realmente Tipo, é uns um furosinhos bem pequenininhos Só que a vazão da fumaça do respiro É muito boa, a bolinha de nylon Faz esse trabalho perfeito Porque ela é bem leve, não é aquele respiro Pesado, não faz barulho Sim, é aquela parada Se, pô, eu tô aí com a grana top eu quero investir no narguilé. se tiver como investir no, é, no vaso, né, tem no roche, enfim. Cara, vale a pena, Do vale caralho. a pena. Porque ele é todo trabalhado, cara, você não vê rebarba, você não vê ponto sem nó, mano. Você não vê ponto sem nó. Que tudo é trabalhado de uma forma absurda. Então, como eu falei, cuida direitinho, se não cuidar também cada macaco quilômetro na sua caceta, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou falando que se você cuidar muito bem, isso daqui vai durar muito. Lembrando que fumar é... eita lembrando que fumar é prejudicial à saúde. Seja qualquer tipo de fumo, a gente não está aqui para fazer apologia a nada, estamos aqui para mostrar uma cultura, um hobby, o que a gente gosta de fazer. Então, fumar é prejudicial, se puder pare, se não puder, chame nós, que estamos junto E é isso mesmo. O que a galera tem que fazer? galera tem que se inscrever no canal, ativar o sininho, mandar para seus colegas falando: caralho, tem um amigo seu que tá doido para comprar um bico mas não sabe pô, é, se vale a pena ou não, manda esse vídeo para ele, talvez ele ajude ele. Enfim, deixe seu like, deixe seus likes. Se você não gostou de alguma coisa no vídeo, pode deixar nos comentários. Lembrando que sempre nos comentários, com é a hashtag RbResponde Responde para gente fazer o quadro. E siga a gente no, no Instagram, nas redes sociais, para ter um contato maior com a gente. Então, é isso.